Dentro de uma sociedade que, é, que produz o descuidado sistematicamente e essa, Com essa carta pública, ele passa a entrar na lista de procurados De terroristas da, da França E aí ele foge com a família para a Tunísia E lá na Tunísia ele, ele vira um militante mesmo Assumidamente da Frente de Libertação Nacional da Argélia Que foi um grupo de, de movimento nacional lá na Argélia, que era o grupo mais organizado, mais forte e tal. Ele falou se engaja nesse grupo e passa a ser militante do grupo. Começa a escrever vários textos. Tem vários textos dele que estão num livro chamado Em Defesa da Revolução Africana, que é um livro que, depois que ele morreu, é, reuniram vários artigos que ele escreveu ao longo da vida e colocaram nesse texto. Ele escreve o jornal, ele é um dos caras que escreve o jornal. E nessa época ele continua é, atendendo na clínica, ele vai pra Tunísia Continuou atendendo os militantes, atendendo os moradores. A Tunísia era um país livre? A Tunísia já era independente nesse, nesse momento, e aí tinha, mas ao mesmo tempo o governo apoiava a Frente de Libertação é, de uma forma meio clandestina, então havia um espaço na Tunísia para isso. É, e ao mesmo tempo ele continuou pesquisando sobre a clínica, estudando a clínica, mas a, a atuação principal passou a ser a política, ele passou a ser o. Um, um dos caras da Frente de Libertação na articulação com outros países africanos. Porque se a gente pegar, depois da Segunda Guerra Mundial, década de 50 para 60, vários países estão fazendo esse mesmo movimento que eu estou narrando aqui da Argélia. Isso vai acontecer em Gana, isso vai acontecer no Mali, isso vai acontecer em Angola, isso vai acontecer em Moçambique. Então, tem vários países tentando expulsar os europeus que invadiram e que estão fazendo o mesmo processo de violência. E o papel do Fanon na organização, na Frente de Libertação, era articular com esses movimentos. E é um momento que está se discutindo um termo que hoje está um pouco banalizado, mas na época é, tinha um outro sentido, que é pão-africanismo. Então o Fanon está dentro desse lugar do pão-africanismo e é a partir desse lugar que ele está olhando para a África e está pensando nas respostas. É importante dizer que nesse período ele vai escrever um outro livro, um dos livros mais bonitos dele, que é um, um que não tem em português, chamado Sociologia de uma Revolução, onde ele discute o quanto que a luta pode ser uma forma de cura para os males do colonialismo, para as dores do, do racismo, para as dores da coesificação, né? o quanto que estar engajado é uma forma de, de cura. E o quanto que estar engajado produz transformações, inclusive na forma de pensar o mundo, inclusive na cultura. Então, ele, a Argélia tem uma cultura muçulmana, por exemplo, na maioria, não é exclusivamente muçulmana, mas a maioria, e ele vai mostrar o quanto que a participação da mulher na guerra vai provocar rupturas nas relações patriarcais da cultura islâmica, por exemplo. A mulher pegar em arma. Ele traz essa, essa cena, quando a mulher pega a arma, o marido pega a arma, os dois passam o dia inteiro no combate. Quando ele chega em casa à noite, ela coloca a AK-47 na mesa, ele também fala <risos> nossa, <risos> nossa, foi foda. Então vai ser muito mais difícil o cara é, ameaçar, é, ameaçar a integridade dela porque ela está no mesmo lugar de poder que ele. Então, estou dizendo isso para dizer que ele aposta todas as fichas na luta como caminho para curar, não apenas as dores do colonialismo, mas para é, reconstituir a nossa humanidade negada, né? pelo racismo e etc. Bom, no meio desse processo, ele está lá no, no rucu-ruco, na luta. Estamos falando de uma luta de libertação, uma guerra de guerrilhas complexa, então, que implica pegar em arma, literalmente, não é só fazer baixo assinado, pegar em arma. Ele está nesse processo incansável, viajando, e, é, produzindo e escrevendo. E aí, no meio desse processo, lá em... Aqui, o Fanon nasceu em 1925. Aliás, o mesmo ano do Malcolm X. mesmo ano, para quem gosta da música, o Stemmel está ligado, do Mac, do Mac Rock, que é um baterista do bebop no mesmo ano do Patrício Lumbumba, que é um outro africanista africano, em 1925. E ele, é, lá em 1960, ele já estava com 35, 36 anos, ele começa a sentir fraqueza, muita fraqueza, dor, começa a emagrecer, ter diarreia, aí vai fazer exame e ele descobre que estava com leucemia. Isso em 1960, ele era médico, então ele sabia que, dentro dos recursos da época, significava que ele tinha pouco tempo de vida, ele sabia que ele ia morrer logo. Então ele parou tudo o que ele estava fazendo e resolveu escrever um último livro, tipo, antes que ele morresse. E aí ele escreveu em nove semanas esse livro que tem o nome de é, Le dame de la terra é, Os Condenados da Terra, que inclusive os Condenados da Terra é, é a, a, uma frase da Internacional Comunista, em português, não sei se vocês conhecem. Estou é, deduzindo que todo mundo aqui é de esquerda, <risos> mas vai saber, né? Tempos hoje são. Mas tem um hino da Internacional Comunista que é. Em português ficou, né? De pé, ó, vitima da fome, de pé, ó, oh, faméricos da terra. Já ouviu na Internacional Comunista? Bem Reunidos. Em inglês, em inglês in, in francês, é. De pé, oh, não é faméricos da terra, mas é damné de la terra. É. Dano é danados, é os lascados, os arregaçados, os, os detonados. Os, os, os é, lascados é o termo mais sociologicamente adequado para traduzir Dané. é, é e, e aí ele pega dessa, dessa metáfora o título do livro, Os Condenados da Terra, para falar de quem são esses condenados. Porque também tem um debate na época, porque uma parte da esquerda, inclusive francesa, estava procurando os condenados entre os operários. Só que quando a gente vai para Argélia, os operários eram elite do bagulho. Os fudidos da terra eram os camponeses, eram ah, os moradores de rua, eram, ah, os fudidos estavam em outro lugar. Nessa ideia é, de que a universalidade está em quem não tem nada para perder, a não ser seu grilhão, o Fanon vai falar, na Colônia, esse não é o Operariado Fabril, que não tem nada a perder. Quem não tem nada a perder está em outro lugar. Então, o, o, o livro de da Terra é um livro fantástico e, antes de morrer, ele chamou um cara para fazer o um prefácio. O nome do cara é, João Paulo, não é João Paulo II <risos> João Paulo Sartre João Paulo Sartre o Sartre do existencialismo o Sartre em 1960 era a figura pop mais mais conhecida é, ou amada ou odiada do mundo é, do mundo intelectual e o Sartre escreve o prefácio um prefácio belíssimo do livro e graças ao prefácio o livro ficou conhecidíssimo no mundo inteiro livro, esse livro foi traduzido para umas 15 línguas, assim, influenciou os Black Panthers, influenciou o Ira, influenciou o Eta, influenciou a Revolução Ayatollah no Irã, influenciou muitos processos, as revoluções em Angola, na África do Sul, é... Só que qual é a parte trágica? É que o prefácio ficou mais conhecido do que o livro. Aliás, aqui tem um detalhe importante a gente perceber, a gente pensar, que não é só com o Fanon. É... A maioria das vezes um autor negro precisa de um branco para apresentá-lo, para dizer esse cara é legal. Aí todo mundo lê. É, isso, o mesmo que aconteceu com a Carolina de Jesus, por exemplo. O mesmo aconteceu com o Paulo Lins. O mesmo aconteceu é, com uma série de autores e autoras que só vão circular quando um branco conhecido fala, ó, esse tranco é legal. Só que o curioso. Quando, e aí no meu caso eu estudo o Fanon e estudo as pessoas que estudam o Fanon o que eu tenho percebido é que muita gente que diz que cita o Fanon quando eu vou ver eles não estão citando o Fanon, estão citando o Sartre na maioria das vezes as pessoas só leem o prefácio e saem falando, ó, oh, segundo Fanon mas o, o, no prefácio o Sartre ele, ele, de uma forma lindíssima mas ele está olhando, falando para os europeus cuidado, a gente precisa começar a pensar nos crimes que a gente provoca só que o Fanon está cagando para os europeus. O Fanon está olhando para os condenados e está falando agora nós temos que nos ver como sujeito. Esse é o momento da gente é, se, é, se deixar de ser coisa e se transformar em ser humano. Então são olhares diferentes. Se eu só pego o um prefácio, eu tenho uma visão muito equivocada daquilo que o Fanon está propondo. Então uma das, é, Tanto para é, elogiar o Fanon, quanto para criticar. Uma crítica que só leu o prefácio foi a Hannah Arendt, por exemplo, que vai escrever um artigo criticando a perspectiva da violência do Fanon. É... Só que quando a gente pega o artigo, o que ela está criticando mesmo é o que o Sartre coloca, mas o Sartre está com outro objetivo. A ideia do Fanon, se ela lesse o capítulo, inclusive o primeiro capítulo, ela ia perceber que é, as críticas não, não fazem sentido. Mas o que eu estou chamando a atenção é que mesmo no Brasil também. É, há uma, muita gente fala, nossa, o Fanon, inclusive prefácio do Sartre Ao mesmo tempo, é, teve pessoas muito importantes que leram o Fanon E que foram muito influenciadas por ele Por exemplo, Paulo Freire Paulo Freire relata que, que os condenados da terra foram, Foi fundamental para ele escrever Pedagogia da Autonomia, por exemplo Glauber Rocha fala que o, os condenados da terra Foi fundamental para ele pensar a estética da violência na, se a gente vê os filmes do Globerhoch, não sei se vocês conhecem, o mas se a gente pega os filmes do Globerhoch, é Fanon com a câmera, em vez da arma, é uma câmera. Aliás, o Globerhoch dizia que ele queria fazer uma estética da violência. É, é muito Fanon a proposta do Globerhoch. E outros, Florestan, Otaviani e etc. Então, é, é curioso que. É, Apesar disso, há, há, existe uma invisibilidade desse autor. Quando a gente vai para a universidade, a gente não estuda esse autor. A gente estuda talvez o Florestan, talvez o Otabiani, talvez o, o Laura Bom, então.